E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você, parando um pouquinho né, a nossa sequência de Black Friday, espero que você esteja gostando, mas para falar de um assunto que mudou, né? O Mercado Livre mudou aí o programa de Mercado Pontos. Acredito que você já tenha visto aí, ou seus clientes já tenham te alertado, que não existe mais frete grátis agora dentro do programa Mercado Pontos abaixo de 120 reais. Antigamente poderia ter frete grátis aí com 80, 10, 110. E agora não existe mais o comprador tem que comprar R$ 120 para ele ter o frete grátis. Algumas mudanças puderam ser notadas, tá? Mais uma vez, eu tô aqui para informar vocês, não tô aqui concordando, discordando, até porque não vai adiantar nada a gente se descabelar e pensar. Eu quero só que nós pensemos nos dois pontos aí do que dessas mudanças que estão acontecendo. Eu fiz alguns testes, tá? E eu vou falar deles. É a primeira questão, tá? O frete grátis pode ser um problema, porque antes com 80 mango tinha compradores tendo frete grátis. Sim, isso pode influenciar, impactar um pouco, sim. Só que eu notei diversas outras coisas positivas no meu ver. Se você não concorda, se você discorda, se você tem a sua opinião, coloca aqui embaixo também o que eu acho ela importante. Tá? Se, você achou, se você acha isso melhor ou pior, me escuta até o final e coloca aqui embaixo que eu gosto que você interaja aí sempre comigo. tá? Eu notei. Tá? Eu fiz o teste num cadastro meu nível 4 e 35% de desconto é o que eu tenho nos fretes. Isso eu achei sensacional como comprador, porque tinha, por exemplo, eu simulei vários preços de produto, né? Simulei no produto de 16 reais ele não aplicava desconto. Quando eu mudava para duas unidades ele aplicava o desconto. Aí o frete que antes era 19 caía para 10. Então eu achei muito bom, tá? Muito bom nesse sentido. Eu, lógico, nível 4 tem 35%, mas eu acredito que qualquer pessoa que tenha um determinado desconto já é bom e isso já ajuda com relação ao frete, que é um dos problemas que a gente está tendo no mercado livre aí valor de frete. Um outro ponto muito interessante, tá? Analisando por categorias que não tem mercado envios, você acaba... Antigamente a pessoa podia falar assim, ah, você está dando, tá dando frete grátis, ah, não está dando frete grátis. E você consegue... E colocando, tipo, que, não é, que agora o mercado pontos é desconto, não direito a frete grátis, etc. Embora ainda exista o frete grátis acima de 120, e você vai continuar dizendo que isso é só sobre produtos que utilizam o mercado envios, e etc. Isso aí não vai mudar tanto, mas é mais um ponto pra gente pensar. Uma outra coisa que eu testei, tá? Antigamente, vários produtos meus não davam o frete grátis quando eu colocava mais quantidade. Eu testei em alguns, tá? E tá dando frete grátis quando passa de 120, então aparentemente eles estão ajustando isso também, o que antes parecia né a, a uma migué, vamos dizer assim, onde produtos entravam ou não. O que eu notei que continua acontecendo, existem ainda anúncios que não tem o um botão adicionado no carrinho e eu não sei o motivo, se é somente, não sei, eu fiz a, alguns testes com anúncios diferentes e tinha, tá até mesmo dentro da mesma categoria e tinha uns que eu podia colocar no carrinho, outros que não. Um outro teste que eu fiz que eu achei legal, tá? E não sei se isso se aplica a todos os produtos. Eu fiz aí alguns testes simulando com 10, 12 produtos diferentes, meus e não meus. Tá? Então eu coloquei produtos, três produtos de três vendedores diferentes, e eu obtive o frete grátis quando eu ativei os 120 reais. Então isso também pode ser uma mudança aí que está acontecendo, onde a pessoa vai realmente ter o frete grátis acima de 120 reais o último teste que eu fiz e que eu achei muito, muito bom, eu notei que em alguns produtos, e não só eu, assim como outras pessoas me falaram, que em alguns produtos, tá, que antes o frete estava mais caro, agora o frete está mais justo, mais real, mais próximo da realidade. Não sei se isso é para tudo ou se foi em alguns produtos que eu testei. Outros não mudaram, outros mudaram. Então eu acredito que assim, o programa de Mercado Pontos, passa a fazer algum sentido agora, dando sim desconto percentual no frete, aonde para nós não tem custo algum, a gente continua tendo o custo de cinco reais que já está aí, já veio, já ficou. Ah, então, analisando o cenário global, no meu ver, isso vai ser bom, tá? Isso vai ser bom. Como lidar com isso, tá? Eu antes tinha produto 115 118 ali, eu vou estimular as pessoas a complementarem esses produtos para obter o frete grátis. Uma das formas é colocando na imagem lá, obtenha frete grátis acima de 120 reais, exceto para algumas cidades Norte e Nordeste. Confirme na pergunta alguma coisa nesse sentido, tá? Ou calcule acima do comprar e aí a pessoa pesquisa. Ale, mas e a pessoa que vai entrar? Você pode fazer algumas sugestões de produtos na própria foto, e falar que o link está na descrição para a pessoa complementar a compra. Além mas não é permitido eu indicar produtos. Lógico que é, você não está trocando a leve nesse anúncio que está mais barato. Isso é proibido. Tá? Você está pedindo para a pessoa inserir os produtos no carrinho. Tá? Ou cite que você tem outros produtos da linha para complementar o frete grátis. Certo? Para a pessoa ganhar o frete grátis estimule ela a te deixar uma pergunta, se for o caso, se você preferir, e você passar o link para ela. Ale, perde um pouquinho o impulso da compra, perde os mais safos, os que mais entendem, já vão complementar com algum outro produto ali para passar dos 120 e realizar a compra e ganhar o um frete grátis, tá? E os outros vão acabar te perguntando, outros vão comprar sem frete grátis mesmo. Então, se liguem aí, façam os testes de vocês, analisem os anúncios de vocês, vejam como que ficou isso aí, porque isso é, é sim importante para a nossa Black Friday, por isso que eu fiz questão de parar aqui, esse assunto surgiu nas lives né, do Instagram, meio-dia, que você tem o link aqui embaixo para acompanhar, tá? e eu quis trazer isso para vocês pensando em Black Friday principalmente para a gente poder olhar até essa questão nas nossas ofertas, e sim, dependendo do caso, trabalhar aí de forma diferente, tá? Analisem, testem, testem colocando o produto seu no carrinho, o produto seu com o concorrente, testem aí vendo se tem mais carrinho em, em produtos que você não aparecia a opção de carrinho, deem uma olhada aí, naveguem, coloquem duas, três unidades, vê o que, que acontece. Eu coloquei passando de 120, ativou o frete grátis, coisa que às vezes não estava acontecendo. Como eu disse, eu não sei se é em tudo, tá? Porque eu também não vou testar o mercado livre todo, cada um testa a sua empresa aí, Faço o teste, mas em muitos produtos meus, sim, eu notei diferença. E aí eu acredito que vai ser melhor dessa forma, tá? Minha humilde opinião, beleza? E outra coisa, se você tá vendo esse vídeo hoje, no lançamento dele, exatamente 14 de novembro, tá certo? Quando esse vídeo saiu, eu tenho uma novidade interessante pra vocês. Se você acompanhou ontem o meu Hangout, dia 13 do 11 eu abri uma turma para um novo treinamento. Um treinamento de alta performance em Marketplace. Um treinamento que... Eu estou juntando um grupo, ok? É um grupo de pessoas, um grupo de empresários que são focados em alta performance. Então nós vamos debater a alta performance, nós vamos... Passar técnicas de alta performance, tá certo? E eu forneci mais de 30 técnicas que eu executo hoje dentro do meu negócio para Mercado Livre, para B2W, para outros marketplaces como Carrefour, Magazine Luiza, Walmart e qualquer outro marketplace que você queira usar. Além disso, tá? Você tem um módulo de análise de dados, você aprender a analisar dados de mercado, estudo de mercado, fazer o planejamento da sua empresa, identificar novas oportunidades. Módulo organizacional para você organizar processos, funções e processo de compra dentro da tua empresa. E também um módulo de pós-venda, porque não adianta nada a gente elevar a venda sem elevar esse serviço também, que são naturalmente é, elevados, né? A gente tem um aumento de demanda em todos eles conforme a gente venda mais, certo? Então se você quiser aproveitar, as vagas são limitadas e elas são limitadas mesmo, esse treinamento não ficará aberto tá certo? Ele vai estar disponível só por um período aí, nós abrimos por sete dias dentro desse mês e eu não sei nem se fica dentro dos sete dias porque nós temos um número de vagas e nós vamos sim fechar o carrinho, né vamos fechar as inscrições desse treinamento e aí você vai ter que aguardar outro mês ou dois meses ou três meses, não definimos ainda de quanto em quanto tempo que nós vamos lançar efetivamente esse treinamento. Então se você quiser saber mais, clica aqui embaixo que tem o um link para você poder se inscrever ou conhecer mais sobre esse treinamento e fazer parte desse grupo de alta performance com um grupo de facebook exclusivo grupo de whatsapp exclusivo e lives semanais exclusivas tá certo Para esse pessoal do treinamento espero você lá um grande abraço e vamos que vamos se você gostou se você quer continuar recebendo todos os conteúdos deixa o seu like aqui no vídeo tá isso é muito importante para o youtube entender que ele quer te notificar que você quer ser notificado Tá? quando soltar o vídeo, inclusive se inscreve no canal, se você já é inscrito, confirma, clica no nome do canal aqui embaixo e confirma se o sininho de notificação tá ativo para você, tá certo? E se você tá na minha lista de e-mail, tá na minha lista de WhatsApp, você vai receber sempre resumão semanal, se você assim optar por receber. Beleza? Fechou? Tamo junto? Valeu, vamos que vamos, Black Friday não pode parar, tá chegando!